Aqui estamos nós com o nosso projeto na casa de Márcio e Eliane. Dessa vez a gente dormiu na casa deles. E agora pela manhã, que é um bom momento, né? a gente tá unida, tá mais reflexiva, um momento de meditação, mas a gente tá preparando material aqui para colocar. Lívia já preparou as caixinhas aqui, já montou. Agora a gente tá colocando os papéis dentro dela. Aqui, e a gente vai levar lá pra sábado. É isso. Vamos levar aqui para isso. Estamos aqui em mais uma casa. A gente está levando o nosso projeto de família feliz e abençoada para as famílias ficarem mais próximas, mais juntas. Nós, eu, Lívia e Esther, nós vamos levar a caixinha família feliz e abençoada, que é o colecionador de felicidades e bênçãos para o um vizinho aqui do nosso prédio, um casal que mora aqui. Mais uma casa e dessa vez vai ser na casa de Robson e Dani. Tcharam! E aqui estamos nós com mais uma caixinha da família Feliz e Abençoado, coletor de bênçãos. feliz Abençoado, já marcaram a data. Esses tapezinhos aqui são pra vocês, tá? Pra vocês escreverem. Que Deus abençoe bastante a família de vocês. Amém. E vocês vão ficar surpresos quanto Deus já fez. Amém. Amém. Gente, hoje nós fomos contemplados com o é, um café da manhã. Tem uma, um casal aqui do prédio que nos convidou para tomar o um café da manhã na casa deles. E assim, muita generosidade deles porque viram a situação da gente aqui. E que a cozinha está meio desproporcional. Vocês a ideia da nossa cozinha tem sido isso aqui, ó. Tcharam! Esse espaço aqui aqui nossa despensa. E aí, a gente também vai aproveitar e fazer uma surpresa para eles. A gente vai presentear eles com essa caixa aqui. Que é Família Feliz e Abençoada. Que se chama Colecionador de Felicidades e de bênçãos. A gente tem feito isso com diversas famílias. Temos aplicado também aqui em casa. Tem sido uma experiência muito boa. Ou seja, todos os dias, cada membro da família escreve uma uma frase, recolhe uma felicidade e uma benção dos outros membros. Então, a gente tem papelzinho aqui dentro e, por exemplo, então eu escrevo para a Lívia eu sou feliz e abençoado porque Lívia está viva. Só um exemplo. Pode ser coisas que ela fez ou coisas pelo que ela é. E assim também com o Sté. E a gente tem uma data marcada para um jantar especial. Depois de dois meses, a gente recomenda que façam isso, pelo menos três, quatro meses depois, e a família se reúne para então contar as bênçãos uma a uma e ficar surpreso quanto Deus já fez. E a gente canta, geralmente, quando a gente vai para casa das pessoas, a gente canta o hino, que é do cantor cristão: conta as bênçãos, contas, quantas são, uma a uma, e ficarás surpreso quanto Deus já fez. Para as famílias, isso tem sido revolucionário. E eu acho que isso vai revolucionar muitas famílias também. Amém. Vamos lá pro café da manhã. Tchau. Nós estamos agora com a nossa caixinha aqui. Lívia está linda aqui. Eu sou feliz porque Lívia me beija quando chega em casa. Que bom que eu tenho alguém esperando por mim todos os dias e com carinho. Isso não é bom não? Com certeza, isso é maravilhoso. É... Sou feliz, isso fui eu, coloquei. Sou feliz porque Esther veio no quarto antes de dormir ficamos conversando. Sou feliz porque Lívia fez pastel para mim e eu estava com vontade de comer. Quantas coisas, quantas coleções a gente, é gente fez, fazendo, fazendo... E assim, já é a terceira vez que a gente abre a caixa. E ainda e... não acabamos. Legal. Uhum. Cultivou hum, a questão da gratidão na família. Você ficava procurando o que Isso. ser grato no dia, fazer coisas boas um para o outro. É, e não se concentrar naquilo que é negativo da pessoa. Pelo contrário, você procurava o que a pessoa fazia de bom para você. Pra você poder agradecer. E me ajudou a reeducar meus pensamentos e procurar concentrar na, nessas, nesses momentos de felicidade. Isso. As famílias. Em, em colecionar esses momentos, esses pequenos momentos. Sim. E aí nós somos uma somos família, gratos. somos gratos, aí é. somos Dá uma família feia, feliz e, e abençoada, abençoada, com Ai, as suas imperfeições, mas muito feliz, é, mas muito <risos> felizes e abençoados. Valeu. Tchau, Tchau. gente. Aplica também na família de vocês também esse material. Eu vou repetir outra vez. Está disponível no site chamado igrejaaberta.com.br. É só baixar esse material lá e vocês constroem a sua caixinha. Tá bom? E que Deus abençoe muito vocês. Tchau, tchau. Tchau, like. Tá. Se inscreve. Isso mesmo, se inscreve no canal. Deixa um like. Que é graça. <risos> Agora. Por favor. Faz Muita isso. gratidão. Uh -huh. Uh -huh. Tá colocando a nossa caixinha. Uh -huh.